A boa e velha Wikipédia ganha um novo visual. Wikundi é uma nova interface premiada que otimiza o incrível conteúdo da Wikipédia para uma experiência de leitura mais rápida e significativamente aprimorada. A extensão simplesmente substitui cada link da Wikipédia por um link para o mesmo artigo no Wikundi. Vamos ver como funciona.